Tá, eu vou pedir para vocês, nesse momento, é, apenas, apenas respirar, tá? Então, é, apenas respirar. Quem está dizendo eu, se puder ir no, no, no Instagram, também fazer isso no direct e facilita para a nossa comunicação depois, porque a live os comentários vão sumir tudo, né? Vão sumir tudo, então a gente, a gente entra em contato com vocês, tá? Então, esse sino aqui, gente, ele vem sendo... Usado, né? tem um médico nos no, no Estados Unidos que usa na cura do câncer, na Europa vem também sendo pesquisado, né? é, é, tem também sinos para cada, cada chakra, então esse aqui tá, possivelmente é o maior sino, né? e ele tem uma vibração de cura. Então nesse momento que nós estamos passando de tanto desafio, eu vou pedir apenas que vocês inspirem e expirem lentamente né? e profundamente né? pelo. Né, pelo, pelo nariz, e solte-a, inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? E se você puder, soltar pela boca mais lentamente, né? Se você estiver, por exemplo, muito ansiosa, muito ansioso, né? Então, soltar a respiração mais lentamente vai acelerar o seu processo, né? O seu processo de relaxamento. Boa tarde, Vitória. É, é, o seu processo de relacionamento, tá bem? Então eu vou tocando o sino aqui, vou conduzindo e que vocês possam desfrutar desse momento de estar presente, né, de, de, de também expressar sua gratidão por todo o conteúdo que a Marilise é, é, trouxe aqui e possibilitou, né, possibilitou aí é, para que a gente entendesse melhor essa questão dos, né, a questão dos gemelares né? A questão dos gemelares, tá certo? <risos> boa tarde, boa tarde, boa tarde Então, ó Inspira imaginando o som A vibração do som sendo uma vibração de cura De acalanto, de afeto De carinho, de acolhimento Eu acolho dentro de mim Todas essas experiências que eu vivi Acolho dentro de mim toda a minha ancestralidade. Eu acolho dentro de mim a minha criança interior. Eu acolho dentro de mim os meus pais que me deram a vida. Eu acolho dentro de mim todos os desafios que já vivi. Estou determinado, estou determinada a transformar esses desafios em oportunidades de forma que eu possa levar minha, a minha vibração e através do meu caminho, do caminho do meu coração me conectar ao amor próprio a levar a minha autoestima me autovalorizar cuidar cada dia melhor de mim de forma que eu possa atrair as melhores circunstâncias que eu possa ser atraído atraída por boas notícias por boas companhias por boas leituras por boas músicas boas conversas e que eu possa ter um sono tranquilo, suave e reparador que eu possa trazer leveza para a minha vida e transformar todos os desafios que hoje vivo e que já vivi em oportunidades evolutivas, que eu possa aceitar os meus pais como eles são e que eu possa proporcionar aos meus filhos o meu melhor e que eu possa proporcionar a mim mesmo o que eu tenho de melhor que eu possa me conectar com os meus dons com os meus talentos e enxergar na vida em tudo que vivi mesmo nos momentos em que passei por decepções por traumas, por alguma dor ressignificar é é a coragem de trazer um significado em que tudo o que vivi possa se transformar em aprendizado e que esse aprendizado, ele se transforme em sabedoria de modo que tudo que eu já vivi no meu passado ao me deparar as mesmas situações eu possa encontrar as mesmas, as melhores soluções eu posso agradecer pelo aprendizado que vivi e compreender cada desafio da minha vida como um trampolim evolutivo para que eu seja uma pessoa melhor e que eu tenha consciência a cada dia de que meu corpo tem a inteligência inata de me autocurar de me proteger me acolher e de me avisar sempre que eu esteja saindo da rota, do meu caminho, do meu propósito, da minha missão, e que eu possa acolher cada sintoma de uma doença, cada recado que o meu corpo está, está me trazendo, de forma que eu possa transformar isso em aprendizado, e que eu possa me conscientizar, de que eu posso me curar de forma natural, usando as medicinas naturais, usando a inteligência da floresta, e usando a inteligência inata do meu próprio corpo, do meu sistema imunológico, que eu possa tomar sol, que eu possa suplementar a vitamina D3, é para que cada célula do meu corpo se sinta amparada, se sinta protegida e acolhida, e que eu possa me prevenir de todas as doenças, e mesmo em meio a essa pandemia, eu me sinta forte, seguro e conectado ao meu propósito de vida. Gratidão.